Cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados É preciso cultivar a chama divina do amor, através da prática da caridade. A caridade se transforma em fraternidade universal, e a paz virá consolidar a conscientização do amor e da disposição em servir, servir não por obrigação, imposição, preceito ou conveniência, mas por puro amor e gratidão à vida e à luz do mundo nela contida. Servir bem-aventurado e humildemente não só os irmãos ao nosso lado, mas também os outros do lado de lá. Os mortos também sofrem, também têm dores, doenças que são reflexos vivos das dores, sofrimentos e doenças físicas que enfrentaram quando vivos. Não tendo desencarnados, condições energéticas que lhes permitem ultrapassar esse estado não podem sair dele e de suas angústias, mas nós podemos ajudá-los fornecendo-lhes as energias de que necessitam para que gozem também do alívio, das dores e da paz de espírito. É preciso não esquecer de que eles vivem, vivem, e nós, na margem do cá rio da vida, devemos lhes estender a nossa caridade, já que podemos curá-los e consolá-los quase que instantaneamente. Quando operamos no mundo de energia livre do astral, com nossa mente vibrando nessa dimensão, torna-se extremamente fácil projetar energias curativas. Como o espírito não tem mais o corpo material, a harmonização de seus tecidos requer menos energia. Um caudal suficientemente forte há de inundá-lo em todas as suas fibras, com completo e instantâneo aproveitamento. Em instantes se reconstituem membros amputados, lesões graves, órgãos extirpados e males mais profundos que, por vezes, vêm acompanhando o irmão desencarnado a várias encarnações. Ao nos depararmos com um desses infelizes com sinais de grande sofrimento, projetamos sobre ele toda a nossa vontade de curá-lo. Colocamos-lo no campo de nosso intenso desejo de que seus males sejam curados, suas dores acalmadas ou seus membros reconstituídos. Enquanto falamos com o espírito, vamos insistindo em que ele vai ficar curado. Ao mesmo tempo, projetamos energias cósmicas condensadas pela força da nossa mente nas áreas lesadas. Isso é fácil, já que, estando ele incorporado em um médium, basta projetar as energias sobre o corpo do sensitivo, contando pausadamente até sete. Repete-se a operação tantas vezes quantas necessárias. Em média, com uma ou duas vezes se atinge o objetivo. Este tratamento pode ser aplicado diretamente em todos os espíritos presentes às sessões, mesmo que não estejam incorporados em médiums. Projetadas as energias, todos ficam curados. Temos condições, assim, de tratar de uma só vez, em poucos segundos, grandes multidões de espíritos sofredores.